Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser os preparativos e a festa da Eu é, Vou mostrar como que eu fiz os docinhos, é, o que eu fiz de docinho, o um pedacinho da festa lá, a gente montando, é, um pedacinho da festa, como que ficou, e bora lá curtir o vídeo. Por aqui começamos a fazer os cortes, ó, já mandei imprimir, naquele papel mais grossinho, para fazer os apliques. São esses daqui pra colocar no cima do brigadeiro. Sabe com palitinho. E aí colo comprei também, já mandei imprimir, já cortei também os rótulos da papinha, sabe aquele potinho de papinha, pintei a tampinha de preto. Cortei também já as os rótulos do Guaraná, da mini.. Mini, mini refrigerante, né? Coloquei já as gominhas, ó. E bora lá continuar com a vida de tesoura, né? Postadora, né? Ah não, não tá não. Hoje a gente tá ó, colando os rótulos do refrigerante. Porque eu já tô com a ajudante não, não, não. Ajudante Peraí, eu o As ajudantes fugindo Peraí, Recortei Alexandre, tudo boca meu cabelo Recortei tudo A a gente tá me ajudando a recortar também Pra colocar os apliques em cima dos docinhos Vou ter que comprar mais gominha Tá prontando, né? Sabia? Olha lá O é que eu fazer? aniversariante Sim. Isso é aniversariante Sim. Ah, aniversário de quem vai ser a lelê. da lelê quantos aninhos três é tá mexendo na mangueira eu tô trabalhando e você tá aprontando a gente comprou o papel adesivo não o adesivo aí é só colar no, tem um site que chama Fazendo ah, Nossa Festa cabeça, mostra aí, ó. Fazendo Nossa Festa Gente, tem todas as artes Lá, é só colocar o nome Da depois. criança Super facinho Dá, me faz um aí pra mim mostrar é. A gente sem óculos Apanha um pouquinho, mas é super tá é mega fácil Preparativos da festa da Lê. Tudo sob controle. Olha que lindo, que fica perfeito. Tadã. Hum? Não é um Guaraná. Guaraná Poti. <risos> o rótulo tá escrito Guaraná, mas é da Poti, hein? que esse não precisa saber. É que na tampa, no caso, tá escrito Poti. Poti, tinha como ia fazer nada. Que eu faço também, ó O pirulitinho de Marshmallow Então tem esse saquinho Decoradinho E depois é só Pirulitos embolados como que fica bonitinho Coloca na mesa Eu vou fazer ele. Aquele só tá na minha perna Eu vou fazer espirulito Esse aqui é lelê. Pão de mel Com isso aqui é Doce de chocolate Aí molha, ó Coloca, abre né, coloca no meio recheinha recheinho, coloca o palito, fecha e banha no chocolate e fica assim. Tanã! Tanã! Que é bonitinha! Da mão da frente, né? Achou! <risos> é Docinhos concluído Olha que lindinho que a gente tá fazendo. Carimbinho. Fofura. A gente fez esse. Esses. E agora acabou. Vem, amor. Quem chegou? Nádia, deu Ah, não vai dar pra ver. Não vai. <risos> não vai dar pra ver. Tá fechado. O que? O bolo. Tá fechado Olha o que chegou hum, Minha princesinha <risos> e esse foi um pouquinho do aniversário do da Yale, os preparativos, um pouquinho da festa Espero que vocês tenham gostado, é, deixe seu like aí, um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!